Você não pode ficar o tempo inteiro só no virtual, é importante o olho no olho, a perda de mão. É que você falou, bater um papo ali, Cara, toma tomou um uma cerveja, tomou um pessoa, tomar Sim, tomou uma tomou um cafezinho com a pessoa, tomar uma cerveja. Tomar um recuando, café, Sandro, na mão tomar um café. Eu particularmente, eu, eu, eu já falei isso para o não sei se o André, o André acho que sabe, eu trabalhei muito em agência de publicidade, né? em algumas agências que eu, como programador.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 mas o Google mesmo, né, acho que faz uns três meses atrás, quatro meses atrás, soltou uma nota aí para os funcionários já se prepararem aí, por cada vacina, né, que estava andando lá, é, se prepararem que eles não iam fazer home office, porque o pessoal estava debandando, né. É, tava, inclusive de São Francisco, né, é, São Francisco teve uma debandada geral, né, chama de êxodo, né as saídas, né, de, de São Francisco, ali, Pessoas Nova York, também. São cidades que são mais baratas, pelas elas morarem, São mais baratas, pais, né? E Londres. Foi um monte Nossa, de Londres, gente embora Londres, né? Ó, Londres né? e ali em Ber... Berlim, a zona da Alemanha é hiperinflacionado e assim, a galera Sim. tem que morar lá, porque não tinha o que fazer. Essas, essas cidades se ferraram, porque a galera Sim. virou e falou, não vou mais ficar aqui. E aí começaram a baixar aluguel, começaram a falar, por favor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 Nós somos seres eu acho humanos, que a gente só máquinas, chegou onde né? chegou, né, Alcio, por causa da interação, né? Tem que ter isso. Estar junto, né? É, você é olhar no olho, né? Poder, igual o André falou, dar um aperto de mão, tomar um café, olhar no olho da pessoa, não, não é igual quando você estar tá online, né? Tem. É. É, é eu e acho a energia, né, cara? A energia é outra, né, meu? Quando você está presencial ali, é totalmente diferente. Você ficou com uma tela de computador, não tem